Alguns momentos depois. <risos> Iniciando primeiramente o nosso primeiro vídeo de SL, SLR Racing ah já, ah, já tinha andado de jogo, já, já tinha andado jogado algumas vezes né Como vejo esse meu carro hoje E como vejo um pouco danificado um pouquinho só Tenho sido de uma vez Eu sei que ele não curou tão bem não então, vamos aqui reparar ele para iniciarmos, pois a meta é fazer algumas corridas com ele, não sei se eu vou do lugar para choque Porque o para choque sempre acaba indo embora, mas, bora lá, comprar o que fala do nosso carinho querido, como sempre eu, provavelmente vamos voltar a bater, então será o de menos? Oh, deixa eu comprar. comprar de dinheiro gerar, é um estranho. Sango mais, vamos lá comprar os faróis. Se não me engano, estou só perder os faróis da frente. Tem que ter de mais alguma coisa. Iremos comprar logo de seguida. Vamos o para-choa Os dois faróis Alguma coisa Acho que não é de nada Vamos pegando uma pintura preta de preferência, Um cartão do meu filho, né? meu tá carros, um de meu O ainda da todo dele, os caras vão pintar em tudo Fazer a cheirada nele Eu voltei bem com cara Acho que hoje está tudo bem com ele Agora vamos lá Mudar, não sei que horas são as dia de dia, como é que vemos Vamos tentar apanhar uma situação de noite aqui É só 12 da noite Vamos para a corrida aqui Que possa correr tudo bem e... Ah, é Uma hora depois. eu postar Esse Deixa eu voltar para o objetivo, que seria a cidade. Então, nós podemos efetuar o racha. O comprometido será o de racha. Que demora para entrar na cidade. Eu uh, a reclamar, vamos para a corrida. Eu não mais Eu uma corrida, bem. Vamos a Eu fazer sabe para parar de ser sabão esse é muito saborido lhe dar tudo de volta a despreção vamos limitar a corrida vamos iniciar vamos nos que dia dia, eu garagem. Primeira corrida de <fodeo> <mulso> Tivert -tivert O que aconteceu com o motor do nada? Deu uma zoada Acho que quando eu bati naquela placa de uma no Nossa, na Deu uma zoada no nosso motor Acabou na hora dele Deu uma zoada no nosso motorzinho Pensei que o que ele ta... Tá... Vai, agora... Vai dar tudo certo Vamos lá Eu não correr Eu não ganhei para correr o motor Dois extra... mil anos depois Como demora para entender a novidade Será que aqui... não sabe também estou jogando aqui no meu notebook Acho que é por está muito lento Ah, chega entrando adentramos a cidade... a E aí... E fica tá bro Hahaha. Hahaha. Hahaha. não Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Até um próximo vídeo. Valeu, falou. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no, because I wasn't getting paid. These hoes I can't blame. Nobody felt my pain. I don't wanna switch my lanes and now they think I'm.